aí pessoal do canal, vamos aqui de novo. Hoje eu vim aqui para mostrar, é, vou falar um pouco sobre lixadeiras e lixas que a gente usa aqui para acabamento. Né? A gente faz, a gente faz muita, muita mesa aqui de madeira maciça. Né? Vocês estão vendo aqui que tem uma mesa de madeira maciça e a gente está fazendo o acabamento dela, começando o acabamento dela. A gente faz muita mesa, vocês podem ver que essa mesa ela é montada ela é três pranchas né que vocês podem ver uma duas três ela é montada não é um, um, uma prancha inteira e vou mostrar para vocês como a gente faz o acabamento desse tipo de tampo de mesa e a gente já está preparando para gravar um outro vídeo com esse outro tampo de mesa aqui que é um tampo inteiro né? Vocês podem ver que é um tampo inteiro tá bem grosseiro né a gente vai mostrar quando a gente faz o acabamento dele também é, voltando aqui nesse aqui esse tampo de mesa ele foi passado no desengrosso né na no desempenho né para desempenhar o topo aqui das junções aqui onde um, um, uma prancha se juntar a outra é, e foi passado no desengrosso já para ficar né já para dar um acabamento ficar bom o acabamento para agilizar o nosso acabamento mas, no entanto, não fica com o padrão de acabamento que a gente é acostumado a trabalhar aqui. A gente, isso aqui, para nós, não, não é o acabamento que a gente entrega para o cliente. Então, a gente está iniciando aqui agora o acabamento dessa mesa, né? Do tampo, a parte de baixo já está acabada, a parte de cima a gente está iniciando agora. E como tem algumas dúvidas lá do pessoal do canal, como que a gente faz esse tipo de acabamento, eu vou estar tá gravando, a, é, a partir de agora, tanto os tampos de mesa, né? com é os dois tipos que a gente faz, e também falando do acabamento das duas, dos dois tipos de tampa Esse tampo aqui é um tampo então montado. Madeirinha de jequitibá. Madeira boa de trabalhar. Macia. Muito gostosa de trabalhar com essa madeira. Não é uma madeira que racha muito se não ficar exposta ao sol. Né? É para móvel interno essa mesa. Né? Então é pra, fica bonita e, e é bom de trabalhar. Vou apresentar para vocês o que, que a gente usa no acabamento aqui. Primeiro. Primeiro a gente usa essa mostra aqui. Que é, não é a primeira, é uma das máquinas que a gente usa aqui, certo? É uma lixadeira de cinta Maquita, modelo M9400. Né? É, a, é a última que chegou aqui pra gente, né? Assim, que a gente adquiriu pra estar tá trabalhando conosco aqui. É uma máquina pesada. A máquina que pesa e eu não sei o certo... Deve estar pesando em seus 8kg, 8kg e meio mais ou menos. Então, é uma máquina muito robusta, muito boa, desbasta muito. É, depois eu vou estar mostrando para vocês aqui alguns detalhes no tanto que a gente vai fazer com ela. E a gente vai apresentar o pequeno defeito que está aqui. Depois a gente vai apresentar o resultado no final. Tá? Essa é uma das máquinas que a gente usa. A outra máquina que eu uso muito é essa aqui, que já tem vídeo dela aí no canal. É uma Dewalt, é uma, uma esmeriladeira angular, né? A gente faz adaptação dessa, desse velcro aqui, para poder estar tá colando as lixas dela. Ó. certo? Isso aqui é uma, um velcro adaptado, na minha região aqui tem, para vender bastante. Fácil instalação, é rosqueada aqui e a gente usa muito dela também. É a 40, 4324B2, DW4324B2, uma máquina também gigante, pelo tamanho assim, ela é uma máquina não é muito grande, mas são 1700 watts de potência, muito forte essa máquina, só que ela gira muito, então você tem que, como a rotação dela é alta, você tem que aprender a trabalhar com essa máquina, mas vai muito bem na madeira, eu adoro essa máquina, uso ela muito e ela rende serviço que é um absurdo, né? depois que pega o jeito de trabalhar com ela, rende muito serviço. A outra ferramenta, uma deu alto também, uma rota orbital, né? Eu estou mostrando os três tipos de chadeira, é, então a rota orbital DWE6421B2, tá? Deu alto, excelente máquina. É, essa máquina aqui também, tem o um Velcro aqui, né? E a gente cola aqui as lixas de grãos que a gente necessita. É, essa máquina aqui normalmente eu uso ela no finalzinho do negócio, eu trabalho com essas duas aqui uh, até, até adiantar bem o acabamento né? é, e essa aqui vem pra dar o finalzinho, que é deixar com aquele acabamento lisinho, perfeitinho, pra gente poder fazer o verniz e entregar pro cliente tá sem o coletorzinho que nem, nem sempre eu uso é, tá aqui sem o coletor mesmo então, vamos lá, pessoal. É, primeiro, vou falar aqui para vocês. Ó, lembrando que essa máquina aqui, eu não uso, nesse tipo de mesa aqui, eu não uso ela no tampo aqui em si. É, eu trabalho mais com essa daqui. Mas eu vou usar ela para fazer o acabamento dos cantos aqui. Ó. Daqui a pouco eu vou estar tá demonstrando o que eu faço com ela no canto. Essa mesa é o cliente que é a mesa com, com os cantos um pouquinho arredondado, não muito arredondado, ele optou por um arredondamento. Tem cliente que gosta de arredondar muito o canto, bem arredondado, o cliente quer um cantinho só imitando a, a quina que eu vou estar tá fazendo aqui, vou estar tá mostrando no final, quebra de quina né? que a gente fala, o cliente quer o um canto aqui imitando essa quebra de quina. Então, eu poderia fazer com a plana elétrica, sim, mas eu me habituei tanto a fazer com essa máquina que eu vou utilizar ela muito rápido de fazer com uma lixa grão 80 é muito ágil então eu prefiro fazer com ela depois que a gente acostuma eu prefiro ela do que a plana certo e isso no canto pessoal aqui na quina normal aqui eu vou usar a plana elétrica para fazer essa quebra de quina posso usar a tupi também mas eu já prefiro a plana que solta mais serviço certo então vamos lá pessoal eu vou estar mostrando para vocês agora como é um tampo de mesa montado, que eu já havia falado antes, é, por mais perfeito que fique a montagem da mesa, ainda fica pequenas diferenças, pequenas rebarbas. Não sei se aqui vai, vai conseguir focar. Tá vendo? Aqui existe uma diferença de aproximadamente um milímetro um pouco mais de um milímetro que a gente vai fazer o acabamento vai ficar como esse lugar aqui, ó. Que é uma emenda, está perfeitamente lisa. Ó. Perfeitamente lisa. E a gente vai fazer ficar dessa forma. Aqui também tem uma pequena imperfeição, quase um cerca de um milímetro de diferença, que isso, podem ver aqui. E a gente vai acertar isso com essa mostra aqui. Entendeu? É, a gente usa bem essa máquina aí, porque, para fazer esse tipo de trabalho, pelo fato da base dela. Ela tem uma base plana aqui, né? Que ajuda, a, ajuda para fazer, acertar essas diferenças aqui, e não ficar... Desnível, é, alguma coisa assim aparente que vai dar para ver no acabamento depois, que não fica legal, certo? Então eu vou demonstrar um pouquinho do funcionamento da máquina aqui, como a gente faz E logo em seguida a gente volta, volta mostrando o resultado, como ficou o tanto da mesa toda é, E eu vou passar mais uma dica de lixamento com essa máquina aqui Aqui nós estamos usando um grão 60, tá pessoal? É um grão para desbaste, né? não é um grão para acabamento né, de lixo é, ele desbasta, eu vou explicar uma manha aqui, é, que a gente usa aqui, claro que a gente tem gente com, até mais, com mais experiência que a gente em acabamento, mas vou estar tá mostrando aqui uma maneira que a gente faz para desbastar e uma maneira com o mesmo grão que a gente faz que já fica o acabamento bacana, certo? Então vamos fazer um barulho aí, vamos demonstrar aí como que a gente procede o acabamento e a gente vai mostrando aí para vocês. Pessoal, como, como a gente tava mostrando, que agora já, depois de alguns minutos, já terminei aqui de fazer as junções aqui, ó. Que havia uma diferencinha, acho que era aqui. Pode ver aí, ó. 100% 100% ajustadinho. Ficou maravilha, tá vendo? De cá também, na outra junção. pode lá que ficou perfeito. É, eu, por enquanto, eu usei. Usei a nossa lixadeira de cinto aqui para fazer somente a, o reparo das junções agora eu vou fazer um, um lixamento rápido no tampo da mesa todinho com essa máquina aqui porém eu, eu, eu, anteriormente eu falei que eu ia passar uma dica sobre essa máquina aqui mesmo usando uma lixa com um grão mais grosso esse aqui é um grão 60. e é mais apropriado para desbaste então pessoal eu não sei se vocês repararam no vídeo aí até agora que até agora eu trabalhei com essa máquina assim, nessa posição, certo? Contra a serra da madeira. A fibra da madeira, ou a serra como vocês preferirem. Vocês podem reparar que a fibra da madeira está nesse sentido. Nesse sentido. E eu trabalhei com a máquina justamente no sentido oposto. Por quê? Porque eu queria fazer desbaste, pessoal. Eu queria fazer o desbaste aqui para igualar essa junção, certo? Beleza, desbaste feito. Né? Tá tudo igualado aqui, tá tudo certinho aqui nas junções. Agora eu quero fazer um, um lixamento para tirar algum rastro da lixa que foi feita ao desbaste ao contrário, para dar uma amenizada nesse rastro com essa lixadeira ainda. E também tirar o rastro do desengrosso, né, que fica algum sinal ou outro e tá um pouco áspero, né? Aqui, principalmente, está é um pouquinho áspero, tem algum, né, tem algum sinal, não vai dar para ver na filmagem, mas aqui está um pouquinho áspero. Então, eu vou fazer uma lixa geral na mesa agora com essa máquina, mas agora a, a coisa muda. em vez de eu trabalhar com essa máquina assim, nós vamos trabalhar com ela assim. É, vamos trabalhar com ela a favor da cerda da madeira, é onde se faz o acabamento fino. Onde o acabamento fica, vai mesmo com a lixa 60 Vai melhorar o acabamento, vai ficar praticamente uma mesa acabada. Depois nós vamos entrar com a rota orbital somente para fazer o final, certo? Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar demonstrar um pouquinho aqui e aí a gente vai passar para outra lixadeira, no caso, que é a rota orbital, para dar segmento no acabamento aqui, certo? Então vamos lá. Terminei aqui, a fase dessa lixadeira aqui terminou, aí então, é, nossa maquita M9400 terminou a parte dela. Como vocês podem observar, não tá focando aí, sumiu aqui a todos aquelas, aqueles sinais de lixamento né? que ela própria deixou, é, ela própria deixou quando eu fiz o desbaste aqui, né? Aí, como eu fiz o desbaixo ao contrário da cerda, ela deixa alguns rastros. Agora, vocês podem observar que eu lixei a favor da cerda. É... Não tem nenhum sinal mais de lixo. Vocês podem observar que a madeira já ficou bem acabadinha. Usando mesmo um grão de lixo grosso, que é o 60. Ó. Então, é uma dica que eu aprendi, né? Não, não faz muito tempo que eu aprendi isso aí, dá muito certo. É... Consegue um resultado muito bom com a maneira de lixar, maneira correta de lixar, certo pessoal? Próximo passo nosso é no tampo da mesa aqui, ah, eu estou aproveitando para falar tanto das lixadeiras quanto do acabamento do tampo da mesa. Próximo passo aqui no nosso tampo de mesa será fazer as quinas, né vou estar tá demonstrando só um pedacinho como que eu faço, não é o nosso foco. Vou fazer as quinas aqui, depois eu vou entrar com a lixadeira assim que é o nosso foco, fazendo o acabamento pro cliente, que o cliente quer lá no canto lá, usando a lixadeira, certo pessoal? O próximo passo, fazer as quinas, logo em seguida fazer o trabalho nos cantos da mesa, depois a gente passa para tampar esses buraquinhos aqui, né? É, vou ensinar também, é, ensinar, não, vou mostrar a maneira que a gente faz. É, e vou mostrar opções que tem fora a madeira é, vou falar de opções fora da maneira que eu faço aqui no dia a dia e eu vou demonstrar aqui também como que se tampa, você está vendo? essa pequena fresta aqui que ficou tem uma, uma pequena fresta aqui tem uma outra aqui eu vou estar tá cobrindo essas pequenas frestas que fica aí para o um acabamento ainda mais caprichado no tanto da mesa Certo, pessoal? Então eu vou estar voltando aí agora já com a plana para a gente fazer o acabamento da Pessoal, então voltamos aqui agora para a parte das quinas aqui, né? Vocês viram que a quina está viva ainda. É, não é bom assim, né? não fica bonito e é perigoso. É, normalmente, a maioria do pessoal faz com a tupia, eu também faço, mas nesse tipo de tampo eu gosto de fazer com essa maquininha aqui que é mais ágil para mim e eu também gosto muito de trabalhar com ela é uma planinha da, da maquita uma MKP 082 da SSP né? me atende muito bem aqui no que eu faço certo pessoal? já está re devidamente regulada do jeito que eu fiz a parte de baixo quero fazer de cima então vamos lá pessoal, eu vou fazer primeiro a cabeceira aqui né? é... aí depois eu vou estar tá fazendo, prosseguindo o restante do, do... Pra lá, mas eu vou mostrar bem aqui a cabeceira. Ó, posiciona aqui no frizz da plana, né? Não é segredo pra ninguém. E a gente vai seguir para pra a fora, vai cortar aqui no da, da mesa, certo, pessoal? Então vamos lá. Como a gente já fez as quinas da mesa aqui, tá vendo, já tá, o cliente quer desse jeito, né, a gente vai vir com a rota orbital do acabamentinho deixar desse jeito que o cliente gosta da quina sim. Então, entra em serviço essa nossa funcionária aqui, certo? Ó, a quina aqui ainda está viva, perigoso, uma criança bate a cabeça, corta e é feio, certo? Certo? Então o cliente quer que segue essa quina aqui, mas é o mesmo design daqui. certo? E aí então, ao invés de eu fazer com a plana, que é muito complicadinho de fazer, e dá uma afundadinha, não fica bonito, eu não gosto, dá para fazer, mas eu não gosto, eu uso essa máquina aqui, certo? Então vamos lá, vou mostrar para vocês como a gente faz aqui, vamos fazer um barulho aí, tá, ok? Ok? Pessoal, ó. essa máquina gira muito, tá? Tá com uma lixa, eu disse lixa 80, mas é lixa 100 que tá nela. Ela gira muito, então é normal, dá um pequeno sinal de queimadinho. Tem que ser bem rapidinho, que ela. Tá vendo aqui? Que ela é bruta. Ela gira muito, então ela vai dar o um queimado. Não ficou bonito, né pessoal? Então nós vamos fazer esse contorno aqui com ela. Por isso que eu gosto dessa maquininha, que ela é muito versátil. pessoal, arredondado a quina que o cliente quer dessa forma certo, então a maquininha nos auxiliou aí, está praticamente pronto, pequeno detalhe agora a gente faz com a rota orbital certo então aqui pessoal, mais uma quinazinha, mais uma quinazinha aqui de canto que a gente vai fazer com ela vamos lá, ao barulho arredondado, certo? O acabamento final a gente vai mostrar com a outra maquininha daqui a pouco. Aí a gente vem com a outra lixa e vai fazer aí para ficar perfeitinho. Certo, pessoal? Então, vou fazer os outros dois lá, daqui a pouco a gente volta com a outra mão. Pessoal, então, como a gente estava falando antes, parte dos do, cantos aqui já estão prontas. das quinas aqui devidamente prontas, do jeito o nosso cliente quer. Então agora a gente vai partir para o final do acabamento. Roto orbital, certo? Lixa 150. A gente trabalhou aqui com a até agora só com lixa 60 e a lixa 100 aqui no, nos cantos aqui. Vamos trabalhar agora com a lixa 150. A gente vai fazer o tampo dela todo com essa lixadeira aqui, com a lixa 150. Tirar algumas pequenas imperfeições aqui nos cantinhos, vai... Uh, deixar a mesa pronta depois de terminado com essa aqui a gente vai trabalhar com a 220 que como esse acabamento que é um acabamento mediano o cliente não exigiu verniz que é para ficar é para um acabamento mediano não é uma coisa tão exigida pelo cliente não. então a última lixa que a gente vai fazer aqui vai ser uma 220 depois a gente entra com o selador e procede o final do acabamento, certo? Então vamos trabalhar com essa lixadeirinha aqui, tá? Então, o acabamento aqui está quase concluído, já passou lixo 150, já passei uma, uma passada rápida com a 220, agora ainda vai ter mais uma lixa 220 ou talvez uma 320, não sei, mas eu acho que uma 220 já vai dar o acabamento que eu preciso. Vamos passar para isso daqui pessoal, isso aqui o que é? Buraco de parafuso, que é essa mesma mesa montada, como eu já expliquei para vocês, eu coloco travessas na parte de baixo dela e eu utilizo parafusos franceses atravessando o pranchão para dar uma segurança na mesa, não ter perigo de empenho, essas coisas aí que para ter aborrecimento depois. Então vamos lá, como que a gente tampa esse buraco? Como que eu faço? Eu faço uma maneira, é, normalmente, vou explicar desde o início, normalmente eu tampo com pó da própria madeira, né? Tá aqui pó da própria madeira é, e seladora faz a massinha e tampa porém pessoal, eu estou com um pouco de pressa para essa mesa eu preciso de agilizar esse trabalho então quase sempre eu faço esse processo, mesmo usando a seladora eu vou usar a seladora aqui no finalzinho, tá pessoal? mas quase sempre é o mesmo processo mesmo não estando com, com tanta pressa da mesa para entregar logo e tal eu uso esse processo mas então vamos lá, pozinho da madeira da própria madeira, recolhida lá na nossa lixadeira lá, ó. tá vendo, um pó muito fininho, como que a gente faz, ó, só que eu não vou deixar, não vou deixar ele rente, né pessoal, porque eu preciso depois, preciso depois dar um acabamento, e é claro, é que ele não vai ficar bonitinho assim, então o que acontece, eu enchi aqui de pó, vou tirar um pouquinho, eu vou te explicando por que eu vou fazer isso basicamente aqui, essa primeira esse nosso primeiro trabalho aqui é só tampar a cabeça do parafuso certo pessoal? porque se eu for fazer direto aqui com a seladora vai me demorar aqui umas 24 horas a secar e ainda vai murchar e não vai ficar legal então cola instantânea tá certo pessoal? aqui cola instantânea Cuidado pessoal, essa cola é muito perigosa Eu vou dar uns pinguinhos aqui no pó né? Não tem problema escorrer um pouquinho para fora do buraquinho aqui que a gente vai lixar depois e vai ficar perfeito A gente vai fazer isso daí Certo? Se depois a gente lixa, fica o acabamento perfeito Vamos aqui no próximo aqui Sei que o pessoal tem outras técnicas aí, que põe limão e tal, cola branca tal, mas nós estamos com a tarefa aqui um pouquinho apertada, então vamos precisar de alguma coisa que saia mais rápido. Tem cliente que gosta até que deixa, gosta até desse tipo de coisa aí, porque fica parecendo que foi colocado uma cavia, né pessoal? Antigamente o pessoal usava montar tudo com cavilhas. Fica parecendo uma cavilha de madeira. Tem gente que acha até interessante. O cliente há pouco tempo me pediu que deixasse... Fizesse tudo com essa cola aqui. Que deixasse... Diferenciar mesmo a cor. De toda forma vai dar um pouquinho de diferença de cor. Mesmo usando a seladora depois que eu vou estar mostrando para vocês. Mas o cliente pediu para fazer tudo com essa cola aqui. Que ele achou interessante a... Fica parecendo com a cavilha. Então tá aí, pessoal. Agora eu vou deixar secar mais ou menos 20 minutos. Eu já posso trabalhar com isso daqui. E aí eu vou aplicar a seladora para fazer o acabamento final nesses buracos. Certinho? É, daqui a pouco a gente volta mostrando mais resultado aí. Então, pessoal, ó. Um pouquinho de pouquinho do pó, da madeira, seladora. E a gente faz essa massinha aqui, ó. Vocês viram que eu já tirei o excesso aqui daquela outra cola, né? Tirei o excesso dela aí, ficou só o buraquinho agora, quase 100% tampado. E a gente vem aqui com a seladora e o pozinho da madeira. Uma massinha, né? que a gente faz aqui. E a gente vai fazer isso aí. Vai cobrir aí, deixar até um pouquinho de excesso, né? Depois a gente retira. Ó, tira o excesso aí com a espátula. Foi de seco mesmo, tá? E aí a gente faz o lixamento. A diferença de cor fica muito, muito pequena em relação à própria madeira. Vai ficar um pouquinho de, de diferença de cor, sim, mas fica, fica bem bacana. Fica bem acabado. Não é tanta diferença de cor. E aqui também, como eu falei antes, vou até fazer mais um pouquinho de massa aqui. Um pouquinho só porque... É só pra tampar uma frestinha ali. Um pouquinho de pó. Seladora eu já tiro do galão do... Do vidro maior. Deixa aqui pra ficar mais fácil de fazer. Ó, ela seca rápido, viu, pessoal. Tem que fazer e não fazer em grande quantidade. né? Porque ela vai secar rápido. Somente seladora. Tá? E o pó da madeira. Tem que ser seladora de qualidade boa, viu, pessoal. Tem umas, umas marcas aí... Eu não vou falar marcas aqui, mas a gente tem que ser das top de linha para dar um acabamento bom. Essas pequenas frestinhas aqui, podem ver que fica uma pequena frestinha, muito meio milímetro. A gente vem e faz o seguinte, ó. A gente vai calafetar essas frestinhas aqui. Depois a gente vai fazer o lixamento final. Vai ficar perfeito. Aqui ó, buraquinhos da madeira, tá? Esquia é da madeira, a gente tampa também. Tá pode deixar, pode deve deixar o sal, a massa de selador um pouco além. A quantidade passando, às vezes que ela murcha um pouco quando ela seca, viu? E aí, quando ela murcha, se ficar muita conta, apenas a continha lá do, exceto aqui nas frestas aqui, se ficar muito regrado, né, vamos dizer assim, a hora que você, que ela secar, ela vai abaixar, aí vai ficar o um acabamento mais fundo que a base aqui. É, então, isso aqui, nem né, pessoal pessoal, quando que faz esse tipo de móvel aqui na minha região nem usa fazer isso daqui, essas frestinhas nem, nem tanto tá vendo pessoal como é que ela seca rápido? ela já tá seca então é isso aí, agora a partir daqui é lixa final né, acabamento final aqui nessas onde a gente tem um pouso buraco com um parafuso aqui lixa final e verniz no final eu vou mostrar a mesa envernizadinha já pronta e para vocês acompanharam o resultado aí, tá bom?